Amanhã estava quente. Depois de uma missa com uma longa homilia, os peregrinos preparavam-se para ver um vídeo de 13 minutos sobre João Paulo II. Nessa altura, cada vez mais pessoas erguiam os olhos para o céu. Os próprios sacerdotes que estavam no altar saíram para registrar o que se passava. O sol, que Deus nos proteja, Mila, que Deus nos proteja. Toda a gente nos protege. Oh, Mila, está a acontecer um milagre tão grande, Mila. Bendito, bendito, seja o Senhor. Bendito, seja o Senhor. Seja o Senhor Vê o que é que tem o sol em volta dela. Não desacordo. Tá, obrigado. Tchau, filha. E para isto, está normal. Foi o sol, tem uma orelha muito grande à volta dele. Eu acredito que seja da natureza, mas as pessoas emocionam-se e pensam logo que é um milagre. A emoção não terminou porque se seguiu a Deus à imagem de Nossa Senhora. Milhares de lenços brancos pintaram o recinto. Já me fez alguns milagres. Alguns. Tive a minha mãe doente durante 20 anos e ela melhorou -a sempre. Na hora de partir, teve que partir, foi para junto dela. Quem, Fátima, é muita gente e depois todos a seguirmos para uma coisa só é maravilhoso. Esta paz, esse amor, este carinho, essa verdade que nós vamos pedindo dia a dia para todo o mundo. Encerradas as celebrações que recordaram o agora Beato João Paulo II, Cerca de 200 mil peregrinos iniciaram o regresso a casa.